É uma questão para se pensar. A gente tem que sair do padrão do conteúdo, daquele pensar o que aquilo relaciona. Meta-análise. Qual é a relação que está envolvida? Então, o Bolsonaro, isso é muito difícil é, de ser entendido, é, assim, porque eu até entendo, por exemplo, a reticência do, do Vior ou de muita gente. A maioria, eu, eu diria, quando a gente fala, gente, o Bolsonaro o papel dele é ser um saco de pancada. Ele serve para isso, para gerar oposição. Ele não é um, um, um, um, um agente, ele não tem agenciamento sobre os processos. O agenciamento é feito por um, por um tipo de coisa que é imputada a ele, mas não é dele. Essa é a diferença. É, mas é difícil você supor... Que uma pessoa com características autoritárias, com arrobos, etc e tal, seja, na verdade, o sujeito que está sendo agenciado por outrem. Ô, Piero, então, Piero assim... a gente fala, ele foi escolhido por isso, porque o cara é um fio desencapado, com 40 anos de vida parlamentar, de pequenos trambiques, de rachadinho, não sei. Entre outras coisas, sei lá, mais o quê? Enfim, ele, a já estava a família e tudo, foi escolhido por ser. Manobrável facilmente. Esse era, o, esse era o ativo dele. O ativo é o passivo. Esse cara. É, Ele foi E eu acho que, por exemplo, e a, a, a, a gente sempre, isso, pensa... isso, Você, isso, como antropólogo, acho... aprendeu e a não fazer isso. Mas a gente tem uma tendência ao etnocentrismo e a nos projetar nos outros. Então, eu entendo, por exemplo, que pessoas de outros países, até o próprio pior, porque talvez a realidade da docecracia não seja tão exacerbada como é no Brasil de todo mundo pode ser operado alguma coisa está todo mundo um tão pendurado naquela coisa do rato rei que você vê mal ou bem é, a Cristina quich botou o pau na mesa lá a aí, tá, pum, chamou a coisa no Brasil é impensável é uma coisa parecida então no, no, a, a diferença é muito grande talvez ele não entenda como a família bolsonaro está pendurada você falou podia eleger o Nether, mas está pendurada até a, a décima geração e esse era o grande ativo dele para quem o colocou no poder pior <coughs> junto com um segundo ativo é, basta ele ser ele mesmo para cumprir esse papel. Ele não precisa ser coordenado, não precisa ter grandes teatros, ele não, não precisa ter gente soprando no ouvido dele o tempo inteiro, ele não precisa ter uma reunião de conselheiros políticos. Precisa é de marqueteiro, para ser tosco, não precisa de marqueteiro. Não, não precisa. Ele, isso ele aprendeu rápido. Ele teve aí um treinamento, entre aspas, de quatro anos, quatro anos, né, de 2014 até 2018, onde foi colocado assim, todos os testes de onde que ele devia jogar. Olha, agora você pressiona mais na questão lá das feministas, agora aqui, na coisa religiosa, agora aqui, na coisa do, do, do, dos desaparecidos e torturados. E esses temas vão se correlacionando, né? Não é troco de nada. É você pega, enfim, as primeiras ações de Estado no governo Dilma, é, quando ela fala de comissão da verdade, também reunia a, a pauta feminista, a questão da, enfim, das mulheres que tinham sido vítimas de violência durante a ditadura, etc. E, tal, e ele foi livre fazendo os discursos que iam incitando a alergia de um lado para o outro, até que você entrou numa espécie de corrida armamentista. Então, esse é o outro grande ativo dele. É ser ele próprio. Não dá trabalho. Gente, o, o custo é muito baixo de você ter que... Ou você, enfim, apostaria... É, se você precisasse manobrar alguém Hermes, você ia pegar alguém acima de qualquer suspeita? Um gênio? Acho que não, né? O próximo aí na fila, né, assim, o plano A, né, o roteiro A da sinopse, se for até o final, de acordo com o público, é o Sérgio Moro, é um as da história. Ah, não, teve a, a Vera Magalhães, aquele era um enxadrista de primeiro time, é o Kasparov enxadrista. e tal. Não, né, vamos combinar que o Sérgio Moro não é uma pessoa muito, <risos> muito articulada. Né? Então, eu acho que é até um requisito, eu acho que os gringos, quando era é assim, a pessoa não pode ser muito independente, aquela pessoa que vai ter uma, um mecanismo da mão morta, tem que ser aquela pessoa facilmente operável. Então... Sim. Acender, deide! falando em pavio acender. Se liguem. Banestado, Lix, Banestado não morreu, muito pelo contrário, tá aí. Metendo bloca geral pra tudo que é lado. Geral pendurado. Induzir pra lá, induzir pra cá. E o Brasil sequestrado. Esse é o esquema. Se liga, se você não é a favor do Brasil sequestrado, se liga no Paraná Estado. Links, procurem é, conhecimento é poder.